Então, crescer de 60 a 80, de 100 para 200, é analisar e repetir. E, logicamente, no meio de todo esse processo, né, é você ir alinhando o foco, alinhando o teu operacional, alinhando a tua equipe, entendendo o que está te trazendo gargalo, controlando o teu custo fixo para não ir aumentando ele desesperadamente. Porque muitos negócios, né, muitos, mas muitos negócios mesmo, quebram. Cara, por empréstimo de Marketplace. Como é que eu faço uma parcela de 20 mil reais e eu falo isso abertamente, porque eu não concordo com a forma que o Mercado Livre entrega crédito, tá? E não tenho problema nenhum em falar com eles sobre isso, porque eu já externei isso para eles. Não acho que deva contratar, tá bom? O menos piorzinho é aquele dos 30 dias, se você tá precisando de um fôlegozinho de alguns dias, mas você já tem previsão de venda na frente, você sabe que você vai dar conta de pagar. Agora, como é que você faz uma parcela no teu negócio? Ah, é que eu preciso de capital de giro, já vou entrar nisso. É que eu preciso de capital de giro, então eu fui lá e peguei 150 mil reais que eles estavam me oferecendo. É, para você ter 150 mil de oferta deles, provavelmente você está faturando uns 35, 40 mil reais lá. Só que aí você pega uma parcela de 15 mil reais para um negócio que fatura 40 e um negócio que fatura 40 entrega para você 6 mil de margem de contribuição média. Então você tem de. Vou falar de lucro bruto ali, mas nem seria margem de contribuição mesmo, você ainda vai pagar a conta com isso. Você tem 6 mil reais e você faz uma parcela de 15. 15 mil reais em 12 vezes. Ou 8 mil reais em 24 vezes. Cara, não vai fazer sentido, você não vai conseguir pagar. Você vai pagar o, o empréstimo com o dinheiro que você pegou do empréstimo. E aí você vai falar, Ale, mas é porque eu quero aumentar a minha venda, eu estou crescendo 30% ao mês. E se eu pegar esse dinheiro, não vai ser um problema pagar 8 mil de parcela, porque o meu faturamento ele vai sair de 40 para 120 mil reais em quatro meses. Primeiro que você está dando uma de mãe de nada, né? você está prevendo uma parada... E aí, às vezes, você não sabe nem o que eu falei. Né? Você não sabe nem o que eu falei. Você não sabe nem o que você está vendendo bem. Você não sabe nem o que está funcionando. Então, você vai, você vai, pode ser que você não saia. Se você não sabe por que o teu negócio vende, aí que eu tenho mais certeza ainda de que você não vai, vai dobrar, triplicar seu faturamento em três meses, em quatro meses, tá bom? Porque você não sabe o que você tem que fazer para potencializar. Não é só comprar mais produto do meu fornecedor. Tá? Então, isso é receita para desastre mesmo. É receita da ruína total. Tá? Você pegar uma grana só porque você precisa comprar mais no teu fornecedor. ah, Aumentar o EDs só porque eu preciso aumentar mais o EDs. que aí você pega a grana. E aí você fala, caraca, a venda não tá subindo. Puta, se eu gastava 2 mil de EDs, agora eu vou gastar 5, cara. Só que, se a gente tem, se aumentou em 3 mil o teu gasto de ads. Primeiro, vamos nos 2 mil. Para você pagar 2 mil reais de ads investido no teu negócio, se você tem uma margem de contribuição de 15%, tá? você vai ter que vender algo em torno de... Ó, se, fosse, se fosse 20 mil, é 20 mil reais. Não, pouco menos de 20 mil. 15, 14 mil reais. Então, a cada 14, 15 mil reais de venda, você paga 2 mil de ads. Só que é realmente, você pegou o teu dinheiro inteiro e pagou o ads. E o resto? E o teu aluguel, o boleto do teu fornecedor, não sei o empréstimo, beleza. Mas, olha, eu tô crescendo, então eu tô investindo aqui, tô tirando quase nada, tudo bem. Você tem que investir mesmo, você vai tirar menos. Eu tô falando contra o empréstimo aqui agora, tá bom? E aí você aumenta o teu Ads para 5 mil, porque você pegou o empréstimo, você precisa pagar o empréstimo, você precisa aumentar 300% a sua venda de uma forma muito rápida, porque senão você vai gastar todo o teu dinheiro do empréstimo pagando a parcela. Beleza. Vamos aumentar 3 mil nessa conta? Você precisa agora vender R$ 34 mil para pagar seu Ads. 35 mil para pagar seu Ads. Então, eu tenho que vender 20 mil a mais agora, porque eu aumentei o Ads para pagar o Ads. Dependendo do cenário, se você estiver fazendo isso, se você estiver investindo, aí, sei lá, 4 mil reais de Ads e vendendo 50 mil reais, dependendo do cenário tá? financeiro da sua vida e de quão isso está sendo crescente, pode ser que compense você diminuir o Ads, que a sua necessidade de faturar ela também diminui. Então, se o teu momento não é o um momento de aceleração total, o um momento onde você está colocando dinheiro, que foi o que a gente fez na fabricação, né? na fabricação, cara, a gente estava faturando, na época a gente estava faturando 170, eu estava gastando 9 de ads. Sem problema algum. Aceleradaço ali dentro. Fazia parte da nossa estratégia. Primeiro mês, cara, eu estava gastando 3 de ads. Então, a gente estava pondo grana para acelerar. Tá? Então, eu entendo o teu momento financeiro. Voltando no, no caso do empréstimo, aí você vai lá, você já aumentou a sua necessidade de faturamento de 14 mil só para pagar o EDS para 35 mil reais. Legal. E aí você vira e coloca uma parcela agora de 8 mil reais para você pagar. Só que você fatura 50. Então, se eu faturo 50, sobra 7,5 para mim. Paguei 5 dietes, sobrou 2,5 para mim. Tem que pagar a luz, aluguel, blá, blá, blá sistema, é, tem que tirar algum dinheiro para você, o teu prolabore. Você tem que fazer alguma coisa, você põe uma parcela de 8. Então, o teu negócio hoje está custando 13 ali dentro. Para um negócio custar 13, tá bom? A cada 100 mil, sobram 15 mil reais de margem de contribuição média, se você precificar corretamente. Pode sobrar mais em alguns segmentos, tá bom? Eu tô falando de média. Você vai ter o um produto de ano 600, você vai ter o um produto de ano 23. Com a média, varejo seu 15%. Então, se a cada 100 mil reais eu, preciso, eu, eu fico com 15 para pagar todas as contas, etc. O que eu tô dizendo aqui é que eu tá sobrando 2 mil reais dentro do meu mês. Então, se eu vendi 50, quando eu chego a 100, eu acabei de começar a conseguir apagar o empréstimo que eu peguei, cara. Fez sentido isso? Não fazia mais sentido você segurar e aí fazer o que eu vou falar agora para diminuir a tua necessidade de capital de giro, você segurar, não aumentar as contas e vir crescendo de novo devagarinho? Às vezes a gente quer continuar crescendo 30%, 40%, 50%, 60%. Cara, a nossa última Black Friday teve um objetivo de vender 15% a mais do que o mês anterior só. E o um negócio consolidado. E essa, e essa não é a meta do mês. Eu compartilhei com vocês aqui no Stories de ontem. A nossa meta do mês passado foi um mês bosta. Foi um mês ruim para a maioria. A gente passou essa pesquisa aqui nos nossos alunos também. Na aula quarta. Para a maioria. Então a minha cabeça que eu quero é, é voltar a indicar o nariz para cima. Entender o momento e voltar a acelerar. Então eu quero crescer de novo com relação... Ao mês anterior, nesse caso, crescendo, cara, 7% esse mês. Então, às vezes, a gente vem num crescimento, ah, saí de 10, fui para 30, e a gente acha que isso vai ser eterno e não vai ser eterno. E nem é saudável que isso seja eterno.